E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? É o seguinte pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês como tirar essa, essa banda da janela aqui para trocar o carrinho. E por que, que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu fiz um vídeo é, como trocar o vidro da janela ou da porta de alumínio e como colocar essas essas vedações aqui de segurança certo e aí o que aconteceu algumas pessoas ficam perguntando é, como que troca essa banda da janela como tira para fazer a manutenção dos carrinhos então por isso que eu vou fazer esse tutorial de hoje mas antes deixa seu like aqui embaixo o like é muito importante para o prosseguimento do vídeo tá bom belezinha Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que fazer... para tirar... existe duas formas de você tirar essa, essa, essa banda de janela, né? As duas. Né? Nós vamos tirar primeiro uma, depois tirar a outra. Uma delas, uma das formas, é tirar essa parte aqui. Certo? Por quê? Porque essa janela aqui, você observa que ela anda, quando chega num determinado ponto, ela para, ó. Ela é travada. Ela não vai. E por que ela não vai? Porque aqui atrás, ela tem um cunho, né, que faz isso aqui, ó. Trava uma na outra, tá vendo? sim ó. Então, trava não deixa passar. Tem um, um, uma, uma, um bico de papagaio de um lado, dessa parte aqui, e um bico de papagaio desse formando isso aqui, ó. Quando elas vêm, elas se juntam e trava não deixa passar. Então, é por isso que a gente, pra fazer isso aí, a gente pra não precisar tirar essa peça daqui, nós vamos desparafusar o trilho, tá? Nós vamos desparafusar o trilho de baixo e de cima, tá? Que eu previamente já até afrochei os parafusos. Feito isso, no meu caso aqui, eu vou usar, além da chave de fenda para desparafusar o trilho, eu vou usar essa régua, é uma régua de aço. Mas você pode usar qualquer coisa para poder é, soltar essa banda da de trás, tá certo? Eu vou mostrar aqui através de um outro vídeo, eu vou filmar aqui como que funciona ele aqui atrás para depois você entender, tá bom? Então, nós vamos desparafusar primeiro. O daqui eu já tirei. Então, pessoal, ela funciona assim, ó. A trava é essa aqui, ó. Tem uma trava aqui dentro. Quando você puxa a janela, viu? Ela trava aqui, ó. Ela não deixa para passar, tá certo? Aqui é visto por trás para a gente entender melhor Ó, Ela vem e trava Tem uma trava aqui, tá vendo? Não sei se está dando pra ver aí Então o que que nós vamos fazer? O que que nós fazemos? Uma vez desparafusado o trilho de cima e de baixo, de forma que ele fique fácil de correr, nós vamos usar essa régua para passar entre um bico de papagaio e outro, fazendo com que ele destrave um do outro e passe. Então, Soltou, viu? Claro que você pode não ter uma régua como essa de aço, isso é aço, tá? Mas você pode usar uma chave de fenda, um, um outro, é, uma outra ferramenta parecida com essa aqui, porque você precisa para poder fazer esse destravamento, que eu vou explicar a vocês agora. O travamento se deve por conta dessa, dessa cunha aqui, ó, tá vendo? É uma cunha que tem aqui, tá? Vocês podem observar. Ó, é um tipo um bico de papagaio, tem um buraco. E a outra parte, ela entra aqui. Entendeu? Ela entra aqui. Formando essa trava, que não deixa a janela passar. Tá, aqui a outra trava, ó. Tá dando pra ver? Tá vendo? Essa trava aqui, a hora que você viu eu com dificuldade de tirar, é por causa desse rebite aqui que tava travando. Então esse detalhe você tem que observar. A sua janela foi igual a essa aqui, com certeza ela vai, ser, vai ter um rebite desse. Ele está até saliente para fora porque não foi rebitado direito. E ele estava atrapalhando ela passar ali. Ó. estão vendo? Pois é, é isso aí. Vocês entenderam? Então é isso. Agora eu vou tirar a janela, né? para vocês verem é, como que ela sai. Nós tiramos, soltamos o trilho, como eu falei, né? Tanto faz de cima quanto de baixo. Esse procedimento que nós vamos fazer agora, você tem que tomar cuidado para a janela não cair, tá certo? Você vai se preocupar com o trilho e vai esquecer a janela, não pode. O que, que vocês vão fazer? Joga a janela toda para o canto, tá? Então vocês vão agora você joga a janela para o canto, né? Como eu falei, e vão em cima, na parte do trilho de cima, pode ser no de cima, pode ser no de baixo, tá? É, vocês vão tirar arriar esse trilho para baixo com cuidado para não amassar tá ó até soltar aqui pronto soltou tá soltou uma vez solto vocês vão puxar ele ó. ó a janela vai ficar solta tá gente tanto essa quanto a outra elas vão ficar soltas você tem que tomar cuidado para a janela não cair A janela soltou. O trilho saiu. Agora. Ó, agora ela sai, ó, ó. Soltou a janela. Viu? Esse cunho aqui, ó. Que eu falei pra vocês, é essa cunha aqui, é que se encaixa nessa cunha aqui. Tá vendo? Como anda e trava aqui, ó. Entendeu? essa cunha aqui, ó, tá, tá dando pra ver? É exatamente aí, é isso aí que trava aqui. Vocês observaram que de tudo, todo, tudo que eu fiz aqui, o mais difícil foi destravar daqui. Se você tiver uma ferramenta como essa, não tem problema nenhum. O outro procedimento é você tirar essa banda aqui. Tira essa banda pra lá, aí ela vai, ela vai soltar. Porque essa banda aqui, ela é só parafusada. Aí você tem que fazer o quê? Tira, o mesmo, quem assistiu o vídeo do, da troca do vidro, Vai entender, tem que tirar isso aqui, essa, essa travinha de alumínio aqui, né, esses, essas barrinhas de alumínio, tira ela fora. Você vai alcançar o parafuso, tem dois parafusos aqui e dois aqui. Você desparafusa e arranca fora. Seria mais prático fazer como eu estou fazendo aqui. Feito isso, você vai trocar. Em cima não tem. Em cima não tem carrinho. Né? Em cima não tem carrinho, só tem carrinho embaixo e aí você faz a manutenção que você quer fazer, tá? Tá aqui o carrinho, ó. esse carrinho aqui se troca, tá? carrinho aqui, vocês estão vendo? Isso é preso no... ele tá quebrado. O carrinho quebrou. Tá quebrado. Isso é, isso é assim. Ele tem duas travinhas, uma de um lado e outra do outro. essas duas travinhas aqui, ele entra aqui, ó. Ele entra aqui. trabalha assim travado pronto está no lugar ele está que esse aqui está quebrado eu vou ter que trocar depois do mesmo jeito que você fez para tirar você vai fazer a manutenção trocar limpar fazer o que você quiser o mesmo processo que você fez para tirar você vai fazer para colocar procura a posição correta que ele entra é coloca no lugar, com cuidado para ele não soltar, não cair, ó. Tá? Você é, pede alguém, se for o caso, para segurar. Você vai pegar o trilho, tem que procurar a posição certa do trilho por causa da furação, tá certo? Porque essas furações aqui, elas não são precisas. A daqui corresponde ao de lá, a do meio, do meio, a de lá, de lá. Mas ela não tem as medidas certinhas, tanto fazer virar de um lado para o outro. Então você tem que ver qual foi a posição que você tirou o trilho para colocar no lugar certinho, para não dar diferença na furação e tinha, ter que tirar de novo para destrocar. Então, colocando o trilho. é só parafusar pessoal deu um pouquinho de trabalho aí porque esses meus trilhos os, os carrinhos tão ruim então tá travando a, a, a, tá travando essas bandas de janela, de correr então ela fica, tá muito dura entendeu? vocês estão vendo aí o barulhinho? nós vamos parafusar agora Agora a gente parafusa, já está no lugar. É lógico que assim como operações em humanos, tudo tem um momento que você tem que usar a cabeça, porque às vezes dá errado. Vocês têm que usar a inteligência para driblar aquela situação. Em tudo na vida é assim. Em tudo na vida é assim. Por mais que você tenha a técnica, a habilidade para fazer um determinado tipo de coisa, às vezes dá errado. Né? E aí vocês têm que driblar aquela situação, arrumando um outro jeito, uma outra manobra para poder solucionar o caso. Sair daquela situação de emergência, sair daquela situação... É difícil que você se encontrou. Tá? Mas a banda tá aqui, você observa que ela tá correndo, tem que passar agora pra cá e travar ela. No momento que você joga ela pra cá, ela automaticamente vai travar. Tá certo? Então vamos fazer isso agora. Lógico que para colocar sempre é mais fácil, né? Ó, já travou. Viu? De qualquer forma, vocês têm uma noção De qualquer forma vocês têm uma noção, tiveram uma noção de como trocar, de como soltar essa banda aqui, tá certo? Eu, como eu disse, eu fiz esse tutorialzinho aqui básico, porque muitas pessoas viram o outro vídeo meu de como trocar o vidro e fazer a troca dessas borrachinhas de vedação e ficavam me perguntando como que troca essa banda aqui. Então, eu tô dando uma luz aí, né, pra, pra você que quer fazer em casa, você mesmo fazer o serviço uma noção de como fazer, tá bom? É, se você gostar do canal, se inscreva no canal, não deixe de, de dar seu like, tá bom? Eu tô parando por aqui, agora eu vou terminar de parafusar, que não tem nada demais. mais, mas a dica é essa, valeu? Um abração e até a próxima!